Fala aí, guerreiros e guerreiras! Soldado aqui, novamente, trazendo mais um vídeo para vocês. E claro, claro que a gente não ia deixar de roletar e estrear o, a roleta, né, do, desse novo, dessa nova dessa nova, dessa, nova, dessa nova dessa nova fase do Crossfire 3.0. Então vamos roletar aqui, 30 caixinhas na caixa mascarada 2. É a nova caixa que chegou. Pra você ficar pancou, que tem a ciborguinha, a cópia e o flash. Claro que a gente ia ganhar aquela ciborguinha, por quê? Porque eu só deixo vidrado na ciborgue. Então vamos lá, é, lembrando pra vocês que ZP rápido, fácil, cai na hora, sem demora e sem complicação, o link, rapaziada, tá aqui na descrição. É o nosso parceiro e amigo, Zé Logo Cash, Zé Logo ZP tá? com aquele Cash Pukowski rapidinho, boladinho, que vem, que vem, tá? Lembrando que o Zé agora está, rapaziada, o Zé agora está fazendo atendimento, que é isso? Está fazendo atendimento personalizado, tá? Durante a manutenção, durante alguns horários aí da semana, ele está atendendo até a onze e meia-noite, tá? Então se você tá trabalhando se você tá na correria e de repente não consegue chegou tá tudo fechado tá, loteira, tá fechado você que tem Pix, transferência bancária entre outros só chamar o Zé aqui e falar Zé vim pelo soldado tá ele tá fazendo atendimento especial e personalizado para todos aqueles que vierem pelo canal e todo mundo que comprar com ele Nesses horários especiais aí, né? Depois do horário, depois do expediente, depois, após as 6, tá? Após as 8 horas, vai estar tá participando de um sorteio. Vai estar tá participando de um sorteio que eu, boneco, vou realizar aqui para vocês, tá? Então chega lá, quando você for comprar aquele cash bolado, premiado, Pankovski, vem que vem, vem neném, é só falar, Zé, vim pelo Soldation, vim pelo Soldado e quero aquele ZP premiado, porque assim, ó. Vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também, olha! Vamos, tô ficando com medo, é mistério, é segredo, nossa, vem do lado, só não pode vir o um flash, nossa, nossa, assim você me mata, olha aí, agora vem, vem, vem que tem, vem neném! Vê que é o um ZP premiado também Olha Ih, rapaz essa caixa, tá, essa caixa tá resistência Essa caixa tá resistindo Tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, né? <risos> Tô ficando com medo é mistério é segredo Ai, vamos, vamos que vem a cópia ainda Vamos que vem Vamos que vem A, a, a, a, a, a ciborguinha Vamos que vem a cheitech oh, Vamos que vem a ciborgue Vamos que vem a cop. Vem, vem que tem Vem neném Vem que eu tô boneco de mim. Olha Eita Tô ficando com medo ah, simbólico, não veio! E eu tô bonequinho. Parabéns, você ganhou um item raro. Parabéns, rapaz. É, aqui, aqui é aquela situação que você ganha perdendo, né? É, é. É aquela infelicidade, né? Quem quer ganhar um flash, mané? Quem quer ganhar um flash? É, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, mas poderia ser pior, né? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão rindo, né? Seus miseráveis. Vocês estão rindo, né? Seus infames. Seus bonecos. É isso. É, ZP rápido, fácil. Cada hora se demora. Sem complicação. O link tá aqui na descrição. Corre lá. Fala, vem com o Zé. Vem que tem. Vem que nem. Vem cop. Vem... Vem... Vem... Vem... Vem... Vem... vem Mano, eu não sei o que tem aqui na, na, na, na, na orelha. Vem, vem cop. Vem ciborgue. Vem neném. Vem punk cut. Não esquece Chama o Zé. Chama o Zap. Vem que vem. Lembrando, rapaziada, que você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a, a depositar ZP. O Crossfire tá passando por uma nova fase. E eu, eu creio que vai chegar, né? Vai atrair jogadores. O jogo tá melhorando. Esper, esperamos que seja melhor. Que o futuro do Crossfire seja bom para todos nós. Tá bom? Se não quiser roletar, não tem problema. Tem, tem eventos que dá caixa. Tanto para quem gasta, para quem também não gasta. E tá todo mundo certo, tá todo mundo... Resolvido. Fechou? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E lembre-se: porque ser gamer e roletar nessa caixa para ganhar o um Flash. tá uma guerra. Foi? Chupa bife.